A oei cami dário victor copenal, já há cura, odu caráter é patamun, já não mata porque a bula que copia ainda. cami uritiri a e shawar hewe a um pouco a yamakpi dobralu queiram. Yama temi bulo bihioyar. o yaro. ai bo, uriham, e shawar fazia um pouco a curar mãe, o amor a curar oite